Oi, tudo bom? Eu sou Daniel Fernandes, eu tenho 33 anos, eu faço parte do projeto Prosa Positiva no YouTube e também faço parte do GT Ativismo Jovem da Gelsus. Bom, eu sou positivo há mais ou menos uns 10 anos, sendo que eu descobri em 2011, tá? E comecei a aderir ad ad ad ad ao tratamento somente em 2016, quando eu coloquei o projeto Prosa Positiva no ar. Até porque, se eu vou... E se eu estou com o intuito de ajudar as pessoas que são positivas, eu prefiro, eu preciso ter a vivência também da adesão. E é uma coisa que eu não me arrependo, sabe? Principalmente quando veio o meu exame com o indetectável, que foi assim, uau! Foi uma grande vitória. E também a prova de que o tratamento ele é bem sucedido se você segue a risca ele, né? Aderir ao tratamento não é único, exclusivamente tomar apenas a medicação no horário certo. Você também tem que ter, levar uma vida saudável, tranquila. E baseado na sua alimentação, nos exercícios físicos e tudo mais.